Eu vou continuar com a aberta. Eu vou comprar mais skill aí. Apesar ó. que, de repente, eu podia ir com a lupo, né? Eu gosto da lupo também. Vocês preferem a aberta ou a lupo, gente? Sério? Vou carregar dois sprays agora. Ah, legal. Kawan perguntou se eu melhorei do olho. Melhorei! Eu, eu tô bem melhor, mas ainda sinto que o meu olho tá muito cansado, assim. Eu não tenho nenhuma habilidade, eu posso comprar pra ir. Body armor... Pera aí, gente, que eu tô comprando... Porque eu não tenho nada aqui, a versão de PC, eu nunca joguei. Ah, vou comprar esse aqui. Pronto. Super Soldier... Opa! Espero que esse jogo tá me dando vontade de rejogar Gears of War. Ó, <risos> oh, compartilha essa live, hein! Compartilha essa live! Eu tenho uma arma aqui que eu posso.. Posso carregar três sprays agora, eu fiz upgrade, dois Eu posso Isso infectar um bem. inimigo e fazer ele virar zumbi tem chance de virar Kim são Red. Me ajudei a ajudar a gente. Foi assim que eu passei do... Foi nessa brincadeira que eu passei do... Na época do... do dos dois Mr. X. Quem jogou esse jogo sabe, quem viveu sabe. Tá, eu tô pronto. A ideia desse jogo e os personagens são bem legais. Não, os personagens são muito bons. É o que eu considero canônico. Eu, eu, no meu canon, no meu red canon, ah, essa, essa equipe sempre existiu. assim Tem um personagem tem uma nesse uma jogo matura. que é LGBTQIA. É o DA do Specops. Uma... Deixa eu pegar uma batatinha enquanto isso. Ó, oh, compartilha a live, gente. É sério, hein? Oi, Anderson! Não é canônico, mas até ele tem Crimson Head. Menino. Menino, é um babado isso. Eu vou compartilhar de novo a live, enquanto tá carregando. Nesse jogo aparece uma data de aniversário da Jill. Tem um episódio que o prólogo traz um... Traz o a data de aniversário da Jill. Lá aparece o Nemesis o, Olha lá, o Hank não tá respondendo Tipo, isso acontece É como se esse cenário acontecesse ali naquele período em que o Porque o Hank A operação do Hank foi no dia 22, só que ele só sai de Raccoon no dia 30 parte que luta contra a Aida. É, as artes conceituais, os trailers desse jogo foram muito bonitos na época. Por isso que enganou todo mundo também. Olha lá, agora a gente vai destruir as evidências. A Moni ousou demais escolhendo esse jogo, é puro terror, puro terror, sexta-feira 13, puro terror, tocar o terror, neste jogo que é puro terror. O Z Codex falou que ele gosta muito desse jogo. Ih, caralho, desenho é um bagulho sem assim eu, eu entrevistei vários dubladores desse jogo aí. Tô aterrorizado ainda. Tem um spray aqui, peguei. Ah, tem agora uma visão aqui, ó para ver os infectados, ó. Ah, legal. Comprei a skill. Ah, legal. Como é que aperta a skill? Você, ah, meu. é skill não sei no controle. O meu é o Way. Mas você comprou skill. Você comprou skill ativa? <risos> você comprou skill ativa, você usa. Com, um botão aí. Comprei. Ainda. Deve ser R1. Super Soldier. R1. Não! Tô tentando descobrir, gente, qual que é a minha skin aqui. Isso, eu tô usando spray, eu tô tacando bomba... Spray antiviral não é o que cura não, né? Ah, descobri! É o triângulo. Você fica infectado de vírus? Não. Então o que tem spray antiviral? É... Ah, vai ver que é pra não, não infectar, né? Ou ele fica infectado? Não fica infectado, não lembro. A menina aqui, não tá bem não, hein? Ajuda o maluco, que o maluco tá doente! Nossa senhora. Miseric crazy. É isso, gente. Eu já gastei o, o spray que eu peguei. Eu também gastei. Meu Deus, Deus. Obrigada, Raíssa. O Xande dá uma inscrição pra Raícinha. Obrigada, Xande. Muito obrigada. Ó, pra gente depois purificar a live, gente. Purificar o canal. Quando a gente chegar em 350 subs, vai ter Alan Wake. Então, assim. Eita, me jogaram pra dentro da sala. Agora é zumbi. Ó, tô infectada. Eu tenho spray. Precisa que eu Eu Não lembrava disso. Preciso, porque eu tô infectada. Estou morrendo. Agora sim, tem zumbi. Cadê você? Tá. Okay. Valeu, obrigada. Ah, zumbi de shortinho. Aí, gente. É ah, legal você poder meter bala em zumbi com o esquadrão, pô. Ó, peguei um antiviral aqui. Quem nunca quis meter bala em zumbi com um esquadrão assim, não sei não. <risos> tá lá sofrendo com Ah, para. Survival é maravilhoso. Survival é vida. Survival. Beijo, zumbi de coisa. bermuda, tudo estica. Tava calor, gente. Zumbi também sente calor. Oxi. Tem emotes novos, viu? Quem é sub, aproveita os emotes novos aí, gente. Tem até o Pinter. Nossa, o zumbi tava de patins ali? <risos> zumbi de patins, maravilhosa. Dá tá uma dose aqui. Cura. Tá. E o Teteus é focado, né, gente? Eu fico fazendo piada. Então tem que ser ele tá focadaço ali, ó. Olha lá. É, rapaz. Jogar com pro player é isso. Pro player. Pro player. Olha quem tá aí, Nicolai, gente. Nikolai Junoviev, UBCS Deep Platoon B Squad. Your Umbrella Security Service. nosso management must be in a panic if they set you. Save o Rafa, espera o próximo capítulo, tá? Para você tentar jogar com a gente A Lupa, é a conciência líder da da equipe Quem mencionou aqui? Foi ele, Oliveira? Acho que foi o Rafa Oliveira, é No próximo a gente te adiciona No próximo capítulo a gente te adiciona Eu Olha lá, vocês viram, tem uma a rixa entre a, a UBCS e a USS. Tipo, ela falar, ah, ele é UBCS, ele vai acabar morrendo. Mandem um o vice pra ele, né? Beleza. Vocês viram, gente, o preconceito? Tem cura aqui na, na, na, na, na, na, na... Não precisa, não. Não, não precisa, eu tô com a energia cheia. Milagre! Mais. É um milagre, mas estou com energia cheia. É, Olha o antiviral aqui, ó. Esse aqui, ó. É. Eu já tenho um antiviral já aqui. Tem. Qualquer <coughs> coisa acho que eu carrego. Eu posso carregar três? Fiz um upgrade lá. É? O. O Olican falou assim. Só de conseguir. Só de O simples só da pessoa ter o jogo funcionando e querer jogar já merece a vaga. É, claro. mas bom, se mais alguém depois quiser entrar aí, adicione o TT. No, no, no PC é uma puta trampo, eu acho que ninguém... É. Adicione o Tenteus aí, gente, quem, quem quiser tentar aí. É, seu personagem é médico, é capaz de você ter skill pra carregar mais spray, sabia? O meu é cientista, depois Não, não sou né? médica, a Lupo não é médica. Eu tava como médica ali na... na a Berta que é, a Berta é. Aí o meu tá... Eu carrego o spray, mas só o spray de... Ah, de o Oliveira entrou! O Oliveira entrou, pô. Ele entrou no jogo. Gente, onde vocês estão? Onde vocês estão? Lá em cima, esperando a porta aqui. É, meu Deus, aonde? Tô perdida. Aonde? Lá em cima? Ah, tá. <risos> eu sou muito boa. Cheguei. É que eu sou a líder tem que abrir a porta. Você é protagonista, pô. Olha exploradora. Claro, eu tava vendo, gente, não tinha evidências pra destruir. Fui contratada pra isso. Fui contratada pra destruir as evidências. Filho. Entendeu? É isso, gente. Entendeu, gente? Eu tô fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é, é, é... investigar. Onde que a gente tá? Eu não quero que a, a, a, os meus... os meus patrões é, podem falir, daí depois não vão me pagar. Oi, amor. Onde é que a gente tá no jogo aí? A gente tá indo pra prefeitura. Aqui... Esse aqui é o prédio da prefeitura, na verdade. A gente tá na prefeitura. Cura aqui, se precisar. Tem. Ixi, tô, tô com a cura cheia ainda. Tem mais desmembramento que o 3 remake disse 13 letras. Ó, oh, compartilhem a live, tá? Depois não fica assim. Pô, a Moni podia jogar uma Operation Raccoon City. Eu estou jogando. Pelo amor de Deus. Ah, tem que destruir as câmeras de segurança. Sei lá onde tem essas pôs câmeras. Sei lá. Acho que é um plus, né? Destruir as câmeras. Ih, vomitou em mim mim também por entendi esse modo que ele fica tipo de ladinho ali ó ele se segura o botão e fica tipo meio que tá vendo? Estou compartilhando loucamente ó Godfire é God Não é à toa que aquele é God tá deixa eu pegar a munição Com explora mais Raccoon que o Resident Evil 3 remake Mano, eu, eu, esses personagens, sério, gente, ó, na boa. Procurem o, os trailers cinemáticos desse jogo da época pra vocês verem se, tipo, não ia hypar, sabe? Na época hypou demais, assim. A física dele que é meio estranha, assim, dos tiros, sei lá, mas só que. É honesto. <risos> Eu, eu lembrava dele pior, sabia? Eu vou ser muito honesta. Eu lembrava dele pior. Eu, eu lembrava dele como um jogo bem pior do que ele é. Até que ele... Ele não envelheceu mal, eu acho, não. Eu... Pô, fiquei lá na frente me suja. Ai, vou morrer, morri. Morri também. Ah. Se os caras, se você tá sem cover e esse cara aparece, já era. Tem que fazer. Não tem. Quando lançou tava muito bugado, o Oliveira aí. letras. Oliveira na live. Oliveira! Oliveira! O Oliveira também tá zoado, ele acabou de curar. Oliveira! Oliveira herói. orgulho da OSS, não é orgulho da MS, é orgulho da OSS. Ó, oh, Oliveira é pro player. Ô oh, louco. Olha. Oh, não. Cara, os malucos são brabos no tiro nesse jogo, hein? É, cara. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não, oh, não, não, não, não. Beautiful. Porque é que de às coisa. vezes do nada explode uma porta cheia de gente do teu lado, hein? Vá, vá, vá, vá, vá, Jogar... Jogar 6. Vou ficar aqui, ó, nesse canto aqui. O que é essa galera que eles estão tratando aí? É os Spec Ops, são os... São os do governo americano, que tecnicamente estão em busca de provas pra incriminar a Umbrella. E a gente tem que limpar essas provas, entendeu? A gente tá de lados oposa. eles são o governo e a gente é a Umbrella tá to É todo mundo errado, mas... Manda quem pode e obedece quem tem juízo Estão Caralho, pagando mano, meu salário é um O cara aparece oh, E sabe o que é legal? É que os personagens desse jogo Tem umas histórias bem legais assim, sabia? O background dos personagens é muito legal Tipo, todos eles tinham ficha suja, tipo... Ah, a Lupo, por exemplo, ela tinha filho, aí o marido batia nela, pegou e matou o marido. Aí matou o marido. Aí a Umbrella meio que pegou o... comprou os criminosos. Ó, oh, Elise Matsunaga? Tô sobrou você, mano. Com certeza! Ah, peraí, que eu tô conversando e jogando. tô com medo de levantar e tomar uma. Se você ficar dando uns tequinhos assim, quando Olha. você tá no cover com o Assault Rifle, ele, ele pega bem a precisão. Ai que merda. Ai! Aí, peguei um, tirei um do cover ali. Dá só uns tequinhos do cover que ele acerta. Se vai. aí. Isso, dá um tequinho. Um Calma aí, que eu tô morrendo e eu não tenho spray. Caraca, só tem eu, meu Deus, que responsabilidade. Enfim, gente, Elise Matsunaga com certeza ia ser contratada pela, pela Umbrella sei lá, nesse mundo aí, viu? Bora lá, jogar safe. Empoderamento criminoso. Vocês viram, né? eu fico conversando, o Teteus é super focado, né, gente? O Teteus é o orgulho do, dos FPS. Orgulho Vamos do morrer, FPS, mas, o Rafa é o orgulho da USS, eu sou só da USS mesmo. Não, não. <risos> ah, eu ah, tento okay, dar um chute. <risos> Ai, Spectre. Olha, vamos, vamos botar ele mesmo agora. Vai, agora vai. Caralho, pode voltar pra baixo. Ai, fiquei presa. Vamos voltar. Vou voltar aqui e pegar a munição. Calma aí! Esse jogo é uma loucura, é. Ué, cadê a galera que vivia me enchendo meu saco pedindo esse jogo, hein? Cadê? Cadê essa galera agora, hein? Ai, ah, que saco, mano! Essas granadas não pegam! Por que eu tô apertando esse chutinho miserável aqui? Amém! Para de dançar, filho da mãe Ai, meu Deus. Vou morrer Peguei o cara Valeu, Alex O Alex sempre compartilha a live E ó, aqui a gente tem até uma live diferenciada A gente tá falando até do, do background dos personagens Tá vendo, gente? É, gente. Compartilha aí, pô. Ai, para de me empurrar. Ai, foi Oliveira. Oliveira, não me empurra. Eu pensei que era o bote, desculpa. Beleza. Passei? Passei, passei. Puta que pariu. Entre esse e o Deren, qual? porra mas ele fica merda também, né? Entre a bosta e a merda. O que, que você prefere? Eu tava procurando algum item de cura aqui. Não, o background é bem legal. É o que eu falei. Ele é uma boa ideia, só que mal executado, gente. Eu queria tanto uma erva. Peraí, que eu tô procurando coisa aqui pra mim. Eu tô, tô zoadaço. Ai! Tem gente aqui já! Fica atrás, que a gente vai na frente? Hum. Cara, não dá pra jogar sem cover nesse jogo, é possível. Você está super focado, gente. Cara, a gente tem que admirar Resident Evil, que já explorou todos os gêneros possíveis. Só não tem Resident Evil kart. E eu não sei o que a Capcom tá esperando pra fazer um residente invocar ai, ah, achei uma erva tá assim, nossa, super feliz que achou uma erva tira de contexto pra você ver vou carregar minha que arma beautiful. beautiful beautiful dá pra ouvir o teteus loucamente no teclado e ele leva a sério, gente só jogando, gente o teteus leva a sério, eu tô fazendo piada falando que a Elise matsunaga ia ser contratada pela pela umbrella, é né? Tudo bom? Tudo bom? Ai, que saco! Beleza. Resident Evil de dança. Oi, Douglas, tudo bem? Eu só acho mais erva aqui, porque eu já me lasquei de novo. Vou A gente não destruiu as câmeras de segurança, são. Um. Revive o Oliveira, calma, tô indo. Cadê o Oliveira? Verdade. Cadê o Oliveira? Ô Oliveira. Ah, quando é esse que tá morto, nem sabia. Ai, tem que, saber. Ah, que passar pelo outro lado. Calma aí, Oliveira. Nós estamos indo. Pronto. Be careful. Pronto, gente. Não deu esse ainda, be careful. É porque ela é a líder, ela é uma mãezona, ela não fala por mal. <risos> não morre sacanagem, US military. Ai, meu Deus do céu, deixa eu checar salas aqui em busca de coisa. Como é que eu abro as portas aqui? Não é todo do carro não, ah tá, tá. Eu tô só procurando alguma coisa de cura pra mim, que eu tô lascada. Oh, a Monique tá lascada! Oh, Valeu, ventilador! Muito obrigada pelo sub! Good. O sub. Oh, povo apressado! And Guitar so, Resident Evil Hero. Hero, tocar as músicas de Resident Evil. Yeah, o Alba perguntou, essa que é a live pra canonizar o Operation Raccoon City. Olha o Nicolai, vocês viram, gente? Mas é um traste, né? É um traste, mas é lindo de morrer. Lembrei da Monique do do Kichari. Eita, tem aqui também! Nossa. Ai, ai, ai Três câmeras destruídas E eu, tipo Nem lembrei mais disso Esses jogos são muito rápidos, eu fico meio, meio perdida, eu sou muito devagar Eu sou e devagar Vou tentar usar minha arma de envenenar de, de, de, de, de os caras Caralho, anda no pé, <risos> velho <thousands> Vomitou <risos> em mim, que idiota. Vaca. It, quem foi? foi Você? Peraí. Foi eu? <risos> Ai, meu Deus, eu pisei no Teus. Eu fui apertar o negócio. Pronto. Eu também tô pra morrer, tá? Alguém me revive, tá bom? Porque eu tô pra morrer aqui. Eu tô... É? Não, se a Luco dá um peido, ela morre, gente. Morri vomitado. Se ela sentir o cheiro do peito do zumbi, ela morre. Tem é, porta aqui. Tem porta ali? aí ah, ali é o destino. Que a gente tem que ir. Eu tô procurando um item de cura, porque olha, minha energia tá tipo. Zero! Pô, lá atrás tava dando item pra caramba, agora não é, dá nada. Pois é. É que o jogo tá falando assim pra você. Danada, nada dá nada, mas é tudo certo. Porque não tem nada também, né? Pelo jeito. Não vou perder meu tempo. Ó, oh, galera. Ai, gente, eu preciso erva. Porra, porra, porra. Me dá essa erva aí, pelo amor de Deus. Aquelas é vai sair na.. Vai sair treta, né? Já viu os cosplays legais dessa mãe loba. Eu tenho uma, boa... uma action figure dela. Só que nunca saiu da caixa. Se precisar de... Ativiral... De, de repente é uma oportunidade. Oi, Doug! Tudo bom? Sim, esse lugar era a prefeitura, Murilo. Cara, pior, eu tô tendo que jogar na retranca porque minha energia tá uma merda. a merda. A erva não curou tudo. E o, o Oliveira, mãe, Pera, pera. Não, Oliveira. Tá sem item porque o jogo tá tão jogando ainda. Olha só, tem um spray aqui. Quem quer spray? Quer? Eu. Cadê vocês? Vou reunir pra curar, reunir pra curar. Reunir pra curar. Cadê vocês tudo? Vem, Spectre. Ah, o NPC não vai vir, o bot. Ah, então vai cagar. Pronto, é nóis. Então vai cagar. Podemos considerar só esse lugar como canônico? Eu acho que ele, esse jogo é o mesmo caso do próprio Umbrella Corps. O background pode ser canônico, a situação pode ser canônica. Não que tenha acontecido exatamente assim. Né? Eu acho que dá pra gente considerar assim. Peraí que eu tô chegando, tá? Eu fico conversando com o chat e me distraio. Também porque eu não quero uma ninguém tô com preguiça. Ai, eu tô sangrando. Para, para, para de andar, não sei se você ajuda. Não. Tá. Às vezes atrai Crimson Head quando você tá sangrando atrai os zumbis. Eles ficam meio que num frenesi, assim, sabe? Tipo, não é exatamente um Crimson Head, né? Eles ficam, tipo, num frenesi doido, assim. É, olha. lá, lá. Tem alguma coisa aqui? Não. Calma aí, gente. Oliveira, vai devagar aí, cara. Ai, não tem granada. Tô tentando jogar uma granada que eu não tenho. Valeu, Robson! Obrigada! Obrigada pelo resub, tamo junto! Oliveira, vai devagar aí, cara! Calma aí, a gente tá, tá, tá... Eu tenho que olhar o chat também, não posso deixar de dar atenção pra galera do jogo. Então, eu posso deixar de, dar, de, de falar com a galera no chat também, né, gente? Vamos com calma aí. aí Oi, cara. FG, tudo bom? Pega tá aí, então, Olivia. Vamos com calma, gente. Ó, oh, o Black Inside falou que você sabe dos OVNIs, Teteus. Que a gente sabe que você sabe. <risos> Bora. Não acredito que é o BCS que fez essa zona toda. his tem que quebrar isso aí? Tem. É. Sete servidores e mais um. Pronto. Porque agora fazemos de Bitcoin. <risos> <risos> Deus ia minerar pra caramba aqui, hein? Coitado do cara da né? ele. ali. Passado que a mãe tá jogando isso. É jogo de terror. É o terror, né, gente? Você não queria uma live de terror? Então. Estamos jogando uma live de terror. Ai. Uhum. O zumbi tava roxo de raiva, menino. É comemorar essa Twitch, né, gente? O zumbi tava, tava roxinho em homenagem a Twitch. Se fosse no YouTube, ele tava vermelho. Pronto, gente. Cheguei. Gente, vamos devagar também, não precisa correr tanto. Dando pra tá com pressa! Calma, calma, gente. Os padrões assaltam. Pô, não tô conseguindo olhar o chat. Me segue na Twitch, disse o zumbi. Vocês viram agora por que eu não jogo multiplayer? Porque eu não consigo olhar o chat. Lá do outro lado, meu que Sniper. Stay alert. Calma aí que eu vou te curar, vou te chamar aqui. Eu vou pro lado do outro lado tirando. Ah. Ele te matou, ó. Tá Aonde? Lá do outro lado da, da outra varanda lá. Pra cá? Aonde? Eu não tô vendo. Eu, tô, eu, te falo, eu sou muito ruim com essas coisas, gente. Eu não consigo. Boa, tá comer aí, tá valeu, valeu. Ah, tá. Bem. Não, é, a ideia tudo. é boa, Nandinha! É isso que a gente tava falando aqui. Tipo, a ideia do jogo é boa? Só tem muito, muito humano, tinha que ter mais um dia. muito humano. O humano é chato. É, pois é. Os humanos são sniper pra caralho. Se tu não tem cobertura tu morre. Foi, vem aqui, bota a cabeça aqui, ó, palhaço. Acho que ele morreu. Vai, ah, A bosta. Não, gente, mas vai mais devagar, vocês estão acel... avançando muito rápido. Tem zumbi aqui atrás. E aí eu não consigo... não consigo nem falar o chat, tá? Uh. Ih, eu tô sangrando, Deus! os zumbis vão ficar tudo louco. Morri. Tem zumbi atrás, gente. E eu tenho um chat pra olhar. Gente, sério, eu, eu gosto muito da interação do chat, não posso deixar de... de... Fala Mas pro meu chat. o jogo que tá botando gente aqui. Pô. Mas vocês estão correndo! Você e o Oliveira estão com uma pressa, parece que querem achar um banheiro dentro da prefeitura pra mijar! <risos> <risos> né, gente? Ai, morri! Tem algum palhaço me atirando. Viver, peraí. Oi FG, tudo bom? Caralho! Cheguei do teu lado no cu de, de, de, de camper ali de. Não, e o cara foi agora. embora, ele atirou, atirou e voltou ali! Né? Você não tem como e não tem condição não, cara, desse jogo. Morreu todo mundo, muito bom. Só tem você, vivo. Vamos que os é caras aqui? Enquanto isso, eu vou conversar com vocês, né, gente? E aí? Eles estão ah, muito não tem Se você não tem cover, já era nesse é. jogo. Não, eu tava lá atrás procurando o item. E eles já estão lá na puta que pariu. Eu só escutando os tiros. Gente, vamos mais devagar. Não precisa ter pressa. Só porque só vai ter esta live. Será que ele palhaço? Tem Nossa, não couve, dá, né, cara. Parece. Não Nossa, dá. Sem cover, você pode nesse jogo. Olha lá, dá pra tacar a granada. Né? É então, pois é. Isso é bem irritante mesmo. Eu não consigo nem reviver o menino que morreu. Money jogando mó e a galera full pro player boladão. Pois é, gente. Tinha que ir dois pra cada lado aqui. Tô sangrando. Como curar o seu também? Não, pa tá passando já. Tá no normal. É, acho que o jogo meio escrotinho, né? A dificuldade dos Os caras de arma são muito pelos. E eu, eu prefiro. Quando vem zumbi, quando vem os inimigos. É tá legal. Valeu, João! Muito obrigada pelo sub. Gente, ó, tá muito difícil, tá, olhar o chat, porque a galera tá, tá, tá apressada também. Nossa, o teteu já tá lá na puta que pariu. Cara, se eu não avançar, os caras vão matar aqui, que matam. Tá todo pegado de lado aqui. Então tá. É melhor ir por trás para tomar a presidência ah. de... Aí. viu? Ok. Aí, pronto. Estão aqui os caras. Muito bem, parabéns. Selo de Pro Player para os Eteus. Ah, é. Chegamos. Oi, Reino, tudo bom? Let's proceder. Temos que encontrar as evidências e destruir. Acho que esse personagem que eu peguei também é ruim. Ó, tem minas. Ladies. É, tem que tomar cuidado. Ah, é legal que tem também esses negocinhos pra coletar aqui também. Ó, tem mais uma aqui. Destruiu. E vocês estão gostando da live, gente? Eles sempre pedem pra trazer esses jogos, então... Olha os seus arquivos, né? É. The evidence has been destroyed. é destruir os files É destruir os files é. é, pois é Pois é, ia pôr no Cara, site, traduzir Por isso que não tem file. Né? É por isso, que a gente destrói tudo Tiago falou que o jogo até que é legal É, eu, eu lembrava dele pior, sabia? Tem cura aqui, mano Ele é até melhor do que eu me lembrava Ah, vamos, vai. Já que vocês estão com pressa, então vamos. É porque você havia jogado sem o chat. É verdade. Ó, oh, tem um spray aqui, ó. Pega aí, alguém... alguém pega esse spray aqui, ó. Onde eu tô aqui tem um spray. Aqui, ó. Pegou? Pegou. A mágica do pop. será que eu a gente virar o cura um pouco de vida também, deixa eu ver. Foram eles que destruíram os files do village. Não, não, não, não cura. A gente tá jogando PC. Shunde. They serve that most excellently. Just as you. Nikolai, stop! Aí, gente. Ih! Porra, agora ferrou. Retiro o que eu disse, gente. Que bosta esse jogo, tem que elas é. De Encontrar um cartão. Pra poder sair daqui. É por time event se a gente pega, tá? Uhum. Desce, filha. Vou procurar o ah, tal é? do cartão, tá amarelo. Ela ah, não desce, não? Como é que acontece do palco? Vai o botão. Apertar o botão. Tô procurando o tal do cartão. Eu não faço ideia onde esteja. Sabe, filha? não sabe. Cara, ah, é muito bicho. Morri. Morri. Quanto isso, vamos ver. Teteus morreu. Tá só o Oliveira e o Spectre, vivos. Ai, ai, ai. Baixando o Remake do 2 enquanto assista esse Resident Evil Aí sim, Cris Mano, quanto bicho Pois é Vai embora, Oliveira, vai morrer aí, se eu papai É <risos> Já era, bobou, mais de zumbi já é que ele também... Ele deve ter todas as skills já também, né? A gente tá sem... É, como é a primeira vez que a gente tá jogando, a gente não tem nada. Vou, Vou trocar pegar de boneco no boneco é muito ruim. Vai veio revendo, revendo, revendo, ah Ai, eu já fui ia comer. <risos> Cadê eu? Onde é que eu morri, né? Por que, que eu tô aqui? Que te meteu. Ai, valeu, valeu, valeu. Tá, já pegou o cartão? Tinha que achar um cartão preto. Ih, o Oliveira morreu, coitado. Deixa eu salvar ele. Já abriu aqui, então... Partiu, partiu, partiu. Oliveira, coitado. Coitado Não. de nós. Oliveira é o orgulho da, US, da USS. Mas que do inferno. Porco. Porco, aqui. Onde vocês estão? Pra onde que a gente tem que ir embora? Pra lá. Vamos. Lá. Ih, acabou minha munição. Acabou minha munição. Nossa. Ai, preciso carregar minha munição. Vamos, gente, a porta é aqui Vamos, galera, a porta é aqui Eu tô sem munição Tô sem munição Fica pegar as armas do chão Tô sem munição Muito bom Valeu, Gabi Obrigada pelos beats qual Resident Evil você adoraria ver dublado? Cara, eu acho que o remake do 1... Eu ia adorar ver dublado.